Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre atenção primária e vigilância, mas também podemos dizer atenção primária e território, saúde integrada e muito mais. Por quê? Porque se a gente for discutir o conceito de saúde, vamos ter que falar muito mais do que dos serviços de saúde. A gente pode se perguntar, afinal, o que é saúde para você? Se você for discutir saúde, Enquanto qualidade de vida, enquanto condições, quais são os aspectos que você precisa ter, né? quais atributos, que tipo de serviço, que tipo de recurso você precisa ter para ter saúde, a gente não vai discutir só serviço de saúde, né? Então, pensando nisso, a gente resolveu trazer para vocês hoje uma discussão sobre o que é saúde e, afinal, o que é atenção primária nesse conceito de saúde. Se formos pensar que o território que a gente vive, a comunidade, o bairro, precisa ter muito mais elementos do que só uma unidade de saúde ou uma clínica de saúde, precisaríamos ter mais o quê? Se você pensar bem, o que você precisa para ser feliz, para se considerar com saúde? Bom, eu falaria... Ah, Monique, eu preciso de ter um espaço para ter lazer. Eu gostaria de ter uma escola perto ou trabalhar perto de casa. Ah, eu gostaria de uma rua limpa, de um bairro organizado, saneamento, esgoto, uma casa com estrutura mínima, né? Que eu possa ter o mínimo de conforto e de segurança para morar ali. E acho que é isso. Só isso? É muita coisa! A questão é que a gente, que é do setor saúde, acaba achando que vai resolver tudo. A gente discute saúde numa perspectiva ampliada, numa perspectiva dos determinantes sociais de saúde, mas na hora da ação a gente acaba ficando mais focado nas doenças. Então que tal a gente discutir um pouquinho como que a atenção primária ela nasce de um conceito que já é integrado? A atenção primária não é só consulta, não é só falar de doença, de prevenção, promoção e tudo mais, não. A atenção primária é muito mais. A atenção primária ela surge como uma oportunidade, uma ferramenta, uma política de integrar a clínica com o território. Ah, Monique, mas como assim? Como assim? É o que para a gente pensar, para planejar o território, para poder pensar em que programa, que, é, quais os serviços que a gente vai oferecer? para a comunidade, a gente precisa primeiro conhecer a comunidade, né? E se essa comunidade tem mais idosos ou mais criança, isso tudo vai definir os programas ou serviços que a gente vai priorizar. Então, a vigilância e atenção primária, a gente não tem que discutir uma integração, porque elas já deveriam ser integradas. A vigilância e atenção primária é, de fato, um sistema integrado. Quando a gente vai pensar em hipertenso da comunidade, fazer o diagnóstico diagnóstico da comunidade, pensar em uma atenção primária orientada para a comunidade, a primeira coisa é conhecer a comunidade, né? E a gente vai para o território, vai fazer o diagnóstico, conhecer, perguntar as pessoas da comunidade, a história dessa comunidade, conhecer as ruas, as vielas, se tem comércio, se tem indústria, se tem escola, isso tudo faz parte. Não só a gente identificar quantos hipertensos e quantos, é, quantas crianças, mas sim o contexto onde elas Vive. Então a primeira coisa, primeiro ponto que eu gostaria de reforçar sobre essa união da atenção primária e vigilância é que na verdade a gente nem deveria falar que existe uma divisão, porque sem uma a outra não existe. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que atenção primária e território e vigilância para a gente discutir, a gente precisa entender o que são os determinantes sociais de saúde. Os determinantes sociais de saúde, eles vão ajudar a gente a compreender esse território. Então, eu vou colocar aqui para vocês a imagem, ó. esses determinantes, eles vão é, ajudar... Né, a, a pessoa ela ter mais condições de ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor. Então, é escola, é aquilo que a gente falou, né? Se você perguntar para uma pessoa o que, que ela precisa para ter saúde, o que, que ela considera como saúde, ela não vai falar só de serviço de saúde ou só de doença, ela vai falar de, de bem-estar, de condições de vida também. Né? E para a gente pensar é, em como fazer esse planejamento para esse território local, a gente também precisa pensar numa perspectiva global, porque não só os determinantes locais de saúde que interferem na nossa vida, mas também políticas internacionais, o acesso que a gente tem às informações ou tecnologias produzidas em outros países, a discussão das fronteiras, nesse momento de pandemia mesmo, a gente vê o como o mundo é conectado e a gente pode fazer uma discussão de mundo conectado, a gente precisa também conhecer o meu vizinho, conhecer o vizinho, conhecer a pessoa que mora na outra rua. O serviço de saúde orientado para a comunidade é isso. A atenção primária precisa conhecer o vizinho. E aí o vizinho é do lado da casa, o vizinho é da outra rua, o vizinho é... Que vizinho a gente está falando, né? Se a gente for pensar aí que uma unidade de saúde, uma equipe vai ter um, um pedaço do bairro, como equipe é, é, adscrita, né? como população adscrita, tem que conhecer muito bem esse pedaço, esse território, assim também como os vizinhos, porque como a gente pode ver pela própria pandemia, Doença, né? Ela não, não para na esquina, ela não para na divisão da equipe. É, a dengue também, que a gente costuma dizer, né? A leptospirose. O rato, ele não vai só na, na, na, passar pela rua de onde eu sou é, profissional de saúde que trabalha ali. A doença, é, assim também como outros aspectos, eles não veem limites, né? A gente costuma dizer aí: saúde não tem limite. E a terceira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a discussão de como que o território, como que esse serviço de atenção primária que está organizado para conhecer essa comunidade, conhecer o território, como que ele opera? De que forma que a gente pode se aproximar da necessidade da comunidade, né? De conhecer essas pessoas, de estar tá fazendo visita domiciliar, conhecendo o território, andando pelo território para conhecer mais. Se a gente tiver como... É exemplo, a pandemia. A pandemia, se a gente for olhar, a atenção primária, ela não muda muito as condutas que têm que ser feitas. Na verdade, se a gente for pensar no perfil epidemiológico, vai identificar os contatos, vai identificar pessoas que precisam de cuidados, vai fazer esse atendimento, né seja atendimento remoto ou atendimento presencial, mas o pensamento epidemiológico, a investigação, ela é a mesma de outras doenças. E, e por que, que a gente foi pego tão de surpreso, né? Se a gente, eu queria trazer essa reflexão, porque quando a gente olha o manual do Ministério da Saúde para manejo de Covid-19, você vai observar que é parecido com outras outras questões, outras doenças respiratórias, né? A, a, a análise, a investigação epidemiológica, ela deveria, a gente já deveria saber fazer. O que a gente acaba acontecendo é porque a gente é pego desprevenido, seja pela falta, Falta desse pensamento epidemiológico, essa investigação epidemiológica, essa... É, habilidade e competência para fazer essa investigação, seja pela formação ou até mesmo pela formação em serviço, a gente acaba deixando de perceber ou de lembrar aquilo que já conhece para usar numa, num novo episódio, é, independente se for surto, ou se for epidemia ou pandemia. É claro que tem uma abrangência muito maior, a gente sabe da gravidade, mas porque? a, a questão é a seguinte, por que a gente estranha tanto Será que a gente sabe fazer se fosse um, um surto? Como é que a gente lida quando tem um surto na comunidade? A gente é pego de surpresa ou a gente já imaginava, já estava fazendo alguma coisa ali para prevenir? se a gente for pensar também de questões de saneamento, de higiene, é, quais são os hábitos da população que precisaram mudar para a gente conseguir aí fazer o manejo, fazer a prevenção dessa doença? É, a atenção primária ela não é louco só de promoção e prevenção, mas também de tratamento. É, a parte de tratamento é, de contágio, claro, tem as especificações, especificidades da questão do Covid, mas será que a gente está realmente preparado? E se fosse uma, mais uma epidemia de, de influenza? Como é que a gente trabalhou na influenza? Como é que a gente tem trabalhado quando tem alguma epidemia ou até mesmo algum surto na unidade de saúde? Então, eu queria deixar para vocês hoje essa reflexão. Não vou falar de protocolo, não vou falar de, é, de como fazer a integração da Vigilância e Atenção Primária, acho que a gente precisa avançar na discussão de que o que a gente precisa integrar, é, o que me falta o que falta em mim que eu posso trazer para você e o que você sabe que eu posso aprender, eu acho que começa aí, a gente poder olhar para o outro, trabalhar de maneira interprofissional, trabalhar de maneira coletiva e construir junto as estratégias e não ficar dividindo a assistência ou a, a parte de de, de ciência de dados também é, então eu queria fazer essa provocação e convidar vocês para olhar para o lado, ver quem é o profissional que está aí, que pode te ajudar a compreender, sentar junto, fazer uma discussão conjunta de casos, trazer a população para perto, para poder aí sim a gente desenvolver o papel que a atenção primária tem, que é para olhar para o território, é um cuidado orientado para a comunidade e essa comunidade, o olhar não é só clínico, não é só da programação dos, da, da, da assistência e do que a gente vai fazer, mas sim para planejar aquilo que a comunidade realmente precisa e para saber o que ela precisa, a gente precisa estar tá lá, estar tá junto, estar tá, é, caminhando no território, trazer a comunidade para dentro da unidade, é, para fazer essas discussões, claro, né, em tempos, quando puder, a gente puder fazer isso, é, em tempos de pandemia, é acompanhar sim, a gente tem o contato dessas pessoas, a gente tem o vizinho, tem o agente, não só o agente comunitário, mas os profissionais também, mostrar para o território que vocês estão preparados, que vocês estão disponíveis, tanto para ajudar, quanto para aprender aquilo que for necessário. Então é isso, Monique Padilha, do Território Vivo da Atenção Primária, para mais uma provocação. É, de atenção primária e vigilância. E no próximo, a gente se vê no próximo vídeo. Vou trazer para vocês algumas ferramentas, algumas outras questões que podem ajudar também nesse exercício. Tchau, até o próximo!